igualdade meu nome é Ixoxi, por auto batismo mas também sou conhecido por Fábio que foi o nome que eu recebi quando um bebê ah, nessa gravação eu escrevi um resumo de tudo que eu aprendi e ensinei enquanto eu estive vivo e morto aqui. Entre o nascimento, a vida, a morte e o falecimento. E o intermédio que fica exatamente no centro disso. É muito importante você escutar isso. Eu digo pra você. Sem nem sequer saber quem você é. Mas é muito importante que você escute isso numa proposta. Você não é obrigado a... Continuar a assistir esse filme. É uma proposta. A proposta é a metade de querer ou não querer, é uma escolha. Mas, se eu posso dar um conselho a você, eu assistiria isso com muita atenção. Muita atenção mesmo. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é lhe mostrar a minha primeira cicatriz. Você vai entender o porquê na decorrência do texto. Eu escrevi o texto para ter precisão nas palavras, mas quando eu escrevi isso veio de mim, do que eu sentia. Eu só prefiro ler para que eu possa ser preciso exatamente na, na grandeza do conteúdo. Porque eu acho muito importante isso. Então eu vou começar a ler o texto. Tá bom? Vamos iniciar meditar é sentir medo sentir medo é medir medir é ser médio Ser médio é alcançar a mediunidade. A mediunidade é o uno médio. O uno médio é o meio. O meio é o inverso do meio. O meio inverso do meio... É o equilíbrio. O equilíbrio é o centro. O centro é o inverso do centro. O inverso do centro é a igualdade. A igualdade é cinza. O cinza é o centro de dois quaisquer inversos de uma cor. O cinza é a esfera. A esfera é o inverso da esfera. A esfera é a forma do presente. O presente é o meio do tempo. O inverso do presente é o presente. O presente é a tarde. A tarde está entre o dia e a noite. A tarde é o inverso da tarde. A tarde é o talvez. O talvez está entre o sim e o não. O talvez é o inverso do talvez. O talvez é a proposta. A proposta é o inverso da proposta. A proposta está entre impor e expor. Propor é dar e tirar. Ah, meu vídeo já era.